rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim E mano, nesse vídeo tô trazendo aqui ver as novidades que saiu aqui de atualização do servidor Tietan Então cara, o link tá na descrição, vem jogar que o servidor tá bem da hora 10 casinhas de cupom, tá o dobro de cupom também, tá dando dobro de cupom Tem uns horários que eu vou estar deixando bem fixado aí na... nos comentários Dobro de cupom, PVP equilibrado, GVG equilibrado e os eventos aí o novo mano Tem até evento de troca praticamente, não, praticamente não né Só tá faltando que eu colocar algumas coisinhas Ó o evento novo que saiu aí, evento muito top Vou mostrar pra vocês os itens que vem. Basicamente vai vir, quer ver? Ó, essa bolinha aqui, chinesa. Vai vir o 337 mesmo, o arma, né, mano? Vai vir essas roupinhas aqui, ó. No caso, quer ver que é, a Deus, é Deus Guerreiro. Show, galera. Ó, os atributos. Muito da hora. A gente corrigiu todas as figuras. Adicionou mais figura nova. Como essas figuras aqui de patch. Novo jogador também. Por aí vai indo. Muita figura, muita figura mesmo, cara. Tem então, uma asa aqui, mano. Nossa senhora, nem posso falar palavrão um aqui, mas dá vontade. Porque é muita coisa nova. Muita coisa interessante que vai, tipo, se. Te... É, te prender no jogo, tá ligado? Vai te dar a emoção de jogar cada vez mais Fora que tem PVP equilibrado, GVG equilibrado e dobro de cupom Mano, 5.5 e os caras falou assim que 5.5 não vai pra frente Dessa maneira que eu tô fazendo aqui, trabalhando há muito tempo em cima disso aqui Tá conseguindo, tipo, se surpreender E fora que eu vou mostrar as coisinhas aqui pra vocês, ó Chegou às 7 horas da noite, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui Tu então pode chegar aqui, ó Vamos fazer um CF, aos prêmios que dá Fechou, né? Entra aqui no jogo Já já vou mostrar as fusões pra vocês Que a gente adicionou mais fusão mas você pode chegar aqui, ó Fazer a boa no CF ó. O CF pegando 100% a continha aqui de mim, Quem não sabe só o administrador do jogo Então, mano Praticamente foi 8 horas de ver, manutenção para trazer novidades e várias coisas aqui pra vocês As instâncias aqui, tá da horinha Ó, vão aí com essa arminha aqui, ó Que no caso aqui, a pistola d'água Muito da hora Uma que dá uns hits no chefe do... Beleza, ó já Faz a boa nele A gente já vai ganhar uns pontinhos aqui Aquele modelo. E, cara, se você não tá jogando ainda, não perde tempo. Entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Discord. Já interage com nós, porque eu garanto que você... Mano, entrando nesse servidor você vai curtir demais. A versão 5.9 que, tipo, é bem estável. É bem, quer ver, tipo assim, elaborado. Tem administração, tem suporte 24 horas. É um negócio bem, é, tipo assim, elaborado mesmo, galera. Vocês têm da dar oportunidade porque eu vejo aí que muita gente que tem vontade de jogar, passar aquela nostalgia enorme, tá ligado? Da 5.9. E essa daqui garanta que você vai curtir demais Tanto que eu tô tanto animado pra trazer a versão aqui E divulgar ela pra vocês ao máximo Entendeu? Eu quero ser o mais curto e breve E objetivo nesse vídeo pra poder quer, ver Os horários deles é da 1 A 1 e 5, às 2 e 5 da tarde E das 7 horas da noite Às 8 horas da noite Então dá pra fazer CF tranquilo Dá pra aproveitar esse jogo no máximo que ele tem pra oferecer pra vocês Muitas mudanças, muitas coisas Foram adicionadas nesse jogo Essa versão 5.9 mano uma versão que eu acho que muita gente quer usar arquivo por causa que ela tá bem fixa, tá ligado? É um negócio que tá gostosinho de jogar. Tem bug? Tem. Como todo servidor tem, mano. Não adianta. uma hora ou outra você vai achar bug. Se você é um pesquisador de dd de... Tank, ó, as funções aqui tá pegando, só falta traduzir. Mas eu não vou... Não, deixa eu dar um cancelar nisso aqui. Aqui dá pra você reviver. Beleza, ó, peguei uns pontinhos aqui. Eu não vou fazer, tô mostrando mais para vocês. Mas com os pontos aqui você consegue pegar composição 60, composição 80, no momento 100 ah, Isso aqui também dá pra fazer o cristal 1, né? No caso, vai entrar como fusão. Já já vou falar da fusão. Chave de tesouro também vai entrar como fusão. E é isso. Vamos que vamos. Não, Mostra pra vocês Tem algumas arminhas aqui que eu tava testando, né? <risos> essa arma aqui pega, né? Pegar foi vai, pra fazer. <risos> Mas enfim, né, galera? Olha as figura, mano Essa figura aqui tá de demais, cara Pegou tudo Não tava pegando muito não, mano Tava pegando só mais ou menos aqui, ó No Zodica, ó Tava pegando mais ou menos essas aqui A gente sonou figura Figura de arma Figura... Ó a quantidade de atributo essa figura aqui, quer ver? Acho que é... Ela... Olha, tá ativada toda Dá pra vocês verem Muito atributo mesmo, cara Aí beleza, você vai vir aqui ó, em fusão Basicamente na fusão Você pode vir aqui em outros Em outros você pode descer lá embaixo Lá embaixo já começa, ó, você vai poder fazer um boomerang Vai poder, querer, ver, é No caso aqui tem os fragmentos Esse aqui é, esfera royal Você vai poder, querer fazer a zebrama Elas evolui conforme a, conforme vai indo, ó Eu tenho caso Esse aqui você vai precisar de 20, não, vai precisar de 90 Isso daqui só vai precisar de 60, ó começa com 30 e vai até os atribuir da Ebrama, ela vai evoluindo, até a Ebrama medalha que vem de Mega, Ela dá 500, tá ligado, e é permanente, Só vai precisar de 200, taxa de porcentagem 50%, dá para você poder fazer de boa, basta você querer, como você vai conseguir pedra de avanço aqui também? Mano, uma atualização muito boa, tá ligado? Eu foquei muito pra poder trazer ver o máximo que eu pude aqui. E espero que vocês gostem, galera. O servidor tá muito da hora, mano. Tá gostosinho de jogar. Não é só porque eu sou dono não, tá ligado, mano? Sempre eu falo isso pra vocês. Não é porque eu sou dono. É porque eu sei que o servidor tá legal. Sei que ele tá gostoso de jogar. E eu tô trazendo cada vez mais melhoria no jogo. Tem a estátua do rei aí que você pode aproveitar. Eu coloquei como top 1 aqui. Porque, tipo assim, eu tava testando as paradas. Acabei doando com demais. Mas enfim, mano, tem muita, mais muita coisa aqui pra te oferecer, papai. E fora que, cara, vem aproveitar o jogo, vem aproveitar. Não vou ficar falando muito aqui, não, pra te convencer. Já pelas coisas que eu te mostrei, pra essas atualizações aí, ó. E fora que, ó, as estâncias. Não, ó, as instâncias Toda vez eu confundo o nome. Ó, quer ver as missões? Basicamente tá assim, cara. É, você vai pegar o Royal aqui, chave de tesouro. Vocês vão entender mais pra frente pra que você vê. É, lá pra você ver, ó. Esfera Royal. A cada 10 PVP você pega uma. Então, mano, ó, potencial de nível... Potencial 300, mas esse evento aqui já tá disponibilizando potencial prêmio, Que no caso esse potencial aqui é penal, eu vou mostrar aqui pra vocês Terno do Goku, vamos colocar esse potencial que tá vindo no evento Beleza, ó, ó o potencial que já pegou Basicamente a continha aqui, ó, só tem as figuras ativadas E o terno aqui Já com 8k de atributos, só com as figuras. Então, mano, compensa, viu? Compensa demais Cara, é muita coisa, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, é imenso prazer ter você aqui, é, tipo assim, até no final do vídeo, tá ligado? Espero que você gostou mesmo, mostra que você gostou e deixa seu like e vem jogar no jogo. O link tá na descrição, o link do WhatsApp também pra você poder entrar, o link do Discord. Lembrando bem, se entrar no WhatsApp tem que falar o nick e também a gente faz uns testes lá com você, fechou? Então, basicamente é isso, muito obrigado e é nóis!